Olha a bomba que eu tenho aqui, dá só uma olhada. Ministro Alexandre de Moraes determina quebra de sigilo de bolsonaristas e todos os seus interlocutores. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre de Moraes, autorizou uma quebra de sigilo telefônico e de dados de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A autonomia dos investigadores, que atuam sob seu comando, podem alcançar novas dimensões com o passar da investigação. Caso funcione, a medida poderá atingir até mesmo o núcleo do grupo político que acabou de deixar o poder. A decisão foi expedida no último dia 12 de dezembro por Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal o (STF). A investigação tem como alvo um número limitado de bolsonaristas. Ao todo, são oito apoiadores do ex-presidente. Além disso, no despacho, o ministro permitiu que os sigilos das pessoas que mantiveram contato com os investigados sejam rompidos. Com isso, a polícia acabou ampliando o número de alvos isso poderá levar Moraes a ligações, mensagens e outros segredos. Caso um dos investigados falou com um juiz, um jornalista, um ministro do Estado, com um general ou até mesmo com o um presidente da República, a quebra de sigilo de qualquer um desses interlocutores está automaticamente autorizada por Moraes. Fora o sigilo telefônico também está embutida na decisão a quebra de dados telemáticos dos aparelhos. O ainda permitiu que as telefônicas forneçam registros de ligações desde 2017. Até então, segundo o colunista Rogério Rangel, do Metrópolis, os alvos iniciais da quebra de sigilo entraram na mira do ministro por promoverem ataques a instituições, especialmente ao Supremo e ao TSE. Os nomes dos bolsonaristas investigados não foram revelados para não atrapalhar as investigações. Dá só uma olhada! Para mais informações como essa, curte, comenta, compartilha e segue para que o algoritmo entenda que você dá valor a esse tipo de conteúdo. E para você não perder nenhum detalhe, já me acompanha também nas outras redes sociais.